Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Nesse vídeo eu irei falar de herança em Java tá? Bom, dando continuidade, aqui eu estou no Ubuntu 1804 e também estou no NetBeans. Bom, novo projeto, Java, aplicação Java Vou chamar este de exemplo herança Java tá, já vou começar aqui criando uma classe. Vou chamar essa classe de Aluno. Vou também criar Professor. Eu também vou criar Pessoa. Bom, aqui em Pessoa. É, eu vou criar dois atributos Bom, se você não viu os outros vídeos que eu fiz a respeito de programação, herança, polimorfismo, trarquete e tudo mais Deem uma olhada no canal e vejam os outros vídeos para vocês, mais ou menos, entenderem o que eu estou fazendo. Tudo bem? Bom, estou criando aqui dois atributos privados, tá? Bom, e aqui eu também vou criar um construtor. E como que funciona o construtor? O construtor basicamente é você obtém alguns dados de alguma coisa. Vou dar um exemplo: public pessoa. E aqui a gente tem string nome e string cpf String nome e StringCPF vem da, do método que você vai passar. É mais pra frente você vai entender como vai funcionar isso, tudo bem? Mas basicamente a gente chama o método pessoa e a gente passa nome e cpf, certo? E vou aqui então utilizar o uso do des, des nome é igual a nome, opa, e des.cpf é igual a cpf. Isso não dá a opção de realmente utilizar o nome e o cpf, tá, é como se fosse obrigatoriedade. Então, como eu criei o construtor, vou criar também um método. E esse método vai ser o public void imprimir. Então, a gente vai imprimir aqui o nosso nome e CPF, certo? Então, basicamente, o que, que a gente tem de interessante aqui? No exemplo, no exemplo de herança, a gente tem, tem polimorfismo, né? Então, pessoa... É, um professor herda da pessoa, um aluno herda da pessoa. Então, isso daí é polimorfismo. E a gente também tem aqui construtores e métodos. No caso, um construtor e um método, tá? Esse construtor aqui ele vai obter dados de nome do CPF E a gente vai imprimir com o método imprime nome e CPF Tudo bem? Bom, vamos aqui em aluno Então aluno extends pessoa Polimorfismo E uma coisa interessante do aluno é que ele tem o RA Bom, agora a gente também vai criar um, um método aluno Então aluno public aluno a gente passa aqui uh, os atributos string nome, string cpf e int ra e, então o que a gente vai fazer mais para frente seria é, utilizar o o super certo o super o que que o super faz o super ele como a gente já utilizou string nome string cpf ele vem aqui no pessoa, ele pega o construtor da pessoa, certo? Então por isso que você não precisa passar duas vezes o mesmo parâmetro, o qual é muito interessante para nós. E a gente somente vai utilizar o diz, o des no caso, para RA. Então vai ficar da seguinte pessoa, vai ficar da seguinte forma. super nome, CPF, como a gente já tem, certo? Nome e CPF a gente passa o super. O super é a classe mãe do aluno. Como o aluno tá extens pessoa, significa que a classe mãe é pessoa, certo? Então, como a gente já tem o construtor da pessoa passando o nome e CPF, basicamente a gente só vem aqui e a gente coloca des.ra é igual a RA, ok? Bom, e agora eu vou fazer um override do método imprime, tá? deixa eu somente adicionar, opa, adicionar anotação de, adicionar anotação override, a gente também pode utilizar o super nesse caso, e a gente vem aqui fala nome RA, ok bom aqui em professor a gente também tem um extens pessoa e aqui eu vou criar Salário tá aqui. A gente então cria o construtor, certo? E como a gente já tem, então, nome string cpf, e eu também vou adicionar o salário no caso. E como a gente já tem, a gente utiliza o super na, no nome e também no CPF. E a gente fala que o salário é salário. Então, despom salário é igual salário. Vou fazer uma reescrita do método imprime. salário vai, vai concatenar com this.salário ok deixa eu, então somente adicionar a anotação override aqui então agora vamos hum, então agora vamos aqui na parte principal é, vamos instanciar essas classes aluno aluno é igual a novo aluno só que aqui a gente tem o nosso construtor né e o nosso construtor aqui a gente tem que passar nome cpf e ra correto então lembrando nome e cpf vem da classe super a classe super é pessoa então a gente não precisa utilizar o des então aqui em aluno a gente pode passar o nome de sei lá é João, a gente pode passar aqui também é, o CPF, então o CPF, e a gente também pode passar o RA, ok? No caso o RA, ele, né, a gente falou que ele, o RA é o inteiro, então a gente não pode utilizar as aspas. E a gente também tem o método de imprime, então a um ponto imprime. E aqui vai mostrar o nome, o CPF e o nome. Na verdade aqui, é... a gente pode vir aqui e mudar, né, colocar CPF, no caso, RA. Falei errado. Então, nome, CPF e o RA, correto? E a gente também pode fazer uma instância da classe do professor. Então, professor P1 é igual a novo professor. E a gente passa, então, o nome, o CPF e o salário. Então, nome, CPF, então, nome, CPF e o salário, né? Que a gente chama o salário aqui... aqui opa! Ó. O nome vem da... Das classes principal, super, nome CPF e o salário aqui, então, nome vou chamar de José. O CPF, vou colocar e o nosso salário. O salário ele é o float, né? Então, ele tem que ter a anotação é, F no final. Então, o salário do professor suponha 3.000. E P1, ponto imprime. E a gente também tem a última classe, que seria a classe mãe, pessoa, Pessoa P1 é igual a nova pessoa, e pessoa tem o nome e o CPF, então o nome será é, Maria, e o CPF será. E a gente também tem imprimo, o método imprimo. Então, se a gente vir aqui e roda, a gente tem aqui nome, CPF, RA, salário, CPF. Bom, é isso. Exemplo de herança é esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal e até mais. Falou!